Olá, pessoal! Como vocês estão?" Espero que muito bem, porque eu vou apresentar um conteúdo muito legal, tanto que eu estou morrendo de vontade de mostrar para vocês." Mas calma, calma, fiquem tranquilos que eu estou bem. Dizer que eu estou morrendo é só uma forma de me expressar. Por exemplo, você já deve ter ouvido alguém dizendo coisas como ela é fera no futebol, ou ele é um doce com as pessoas, ou quem sabe aqueles dois foram feitos um para o outro. Então, quando falamos que ela é fera, não quer dizer que ela seja um animal feroz, e sim que ela é muito boa em alguma coisa, nesse caso, no futebol. Já o dizer que ele é um doce não significa que ele seja um bolo ou algo parecido, e sim expressa que ele é gentil com as pessoas. E, por último, o feito um para o outro não significa que foram exatamente construídos e desenhados para ser um do outro. Na verdade, quer dizer que eles são tão parecidos e se dão tão bem que parecem ter sido feitos um para o outro. Nesses casos, as palavras usadas têm um sentido diferente do que parecem e serve para expressar algo de acordo com o contexto. E esse sentido nós chamamos de sentido figurado. Além desse sentido, também existe aquele em que a palavra representa exatamente o que ela é, e esse chamamos de sentido literal. Portanto, se usarmos as mesmas palavras, mas com um sentido literal, poderíamos criar esses exemplos. O leão é uma fera na floresta, o brigadeiro é um doce muito famoso no Brasil, a chave se encaixa perfeitamente no cadeado porque foram feitos um para o outro. Agora, conhecendo esses dois sentidos, a expressão que eu falei no início, morrendo de vontade, foi usada no sentido literal ou figurado? Com certeza no sentido figurado, querendo dizer que eu estava muito animado para apresentar esse conteúdo. Resumindo, então, o sentido literal é o que a palavra é de verdade, enquanto o sentido figurado não é a palavra de verdade, e sim, o que ela quer expressar. Os dois casos são muito usados. Geralmente, em jornais, revistas e notícias, são usados o sentido literal, porque queremos saber exatamente o que aconteceu. Por exemplo, choveu forte a noite toda em São Paulo. Já no caso de poemas, músicas e etc., é comum o uso do sentido figurado. Para praticar, vamos então ler esse trecho do poema e entender melhor o sentido usado nele. O girassol. Sempre que o Sol pinta de anil todo o céu, hoje era Sol, fica um gentil carrossel. No começo, diz que o Sol pinta todo o céu de anil, ou seja, de azul. isso não é o que acontece de verdade, já que o Sol não consegue pintar. Então, foi usado o sentido figurado, querendo indicar que quando o Sol nasce, o dia amanhece, e então enxergamos o céu todo azul. E depois, outro sentido figurado ao dizer que o girassol fica um gentil carrossel. Nesse caso, significa que ele é gentil e é um carrossel, porque gira para ficar na direção em que o sol está. Nos textos poéticos e músicas, o sentido figurado é muito usado na construção do texto, porque ajuda quem está lendo a imaginar o que está acontecendo e faz com que possa intensificar o sentido do que está escrito. Por isso, nesse poema, conseguimos imaginar o céu sendo pintado e o girassol girando. De agora em diante, você vai poder reconhecer os dois quando estiver lendo. Tente também fazer exercícios para identificar quando a palavra é ela mesmo de verdade e quando quer dizer uma outra coisa. Depois dessa aula, com certeza, você vai se sair muito bem. Então, por hoje é só, e eu vejo você no nosso próximo encontro. Até lá! Tchau, tchau!